Olá meus amigos e minhas amigas, após um ano e quatro meses, aonde fizemos aqui uma impermeabilização em um tanque de pedra, voltamos aqui para mostrar para vocês como é que está A chuva foi pouca Não deu para encher o tanque esse ano O ano passado ele quase que sangrou Quase que encheu Mas nós vamos mostrar assim mesmo como é que está legal mesmo é que estava muito seco Na minha viagem eu até brinquei com o nosso amigo Manuel e, e, e falei Eu vim trazer chuva e graças a Deus começou a chover Estamos aqui embaixo de uma chuva fina mas se essa chuva aqui permanecer uns dois dias Já vai molhar bem a terra Se vocês puderem se inscrever no canal do nosso amigo Jornada do Manuel Ele vai deixar um link, ajude esse rapaz aí Que está começando agora O, o propósito dele, o um canal pequenininho Vídeos pequenos, porque ele não tem aí um aparelho Muito bom para fazer um filmagem Mas o, o, o intuito dele é mostrar Esse trabalho aqui Então lembre gente, Jornada do Manuel Ele tá aqui correndo atrás de mim Pode deixar um molhar Tem esse negócio não aí, ó, que a gente não guarda chuva e é isso aí, gente. Aqui tem palmas. E o nosso intuito, ó, tá ali as pedras. Aqui, gente, é uma casinha antiga. Quanto tempo tem essa casa, Zé? Essa casa aí eu acredito que tem mais de 70 anos. Ó, aqui a casa, ó. Essas telinhas, gente, aqui é, é feita manual. Ó, aqui um alpendizinho, ó. Já vou mostrar pra vocês aqui. Nós vamos, depois nós vamos pro tanque. Aqui, ó. O alpendre aqui é, é tudo feito de... Então essa casinha é antiga e ali é a casa mais recente. Aqui, ó, toda a água que é captada da chuva, ó. É toda aproveitada, ó. Ela vem para essa cisterna aqui, ó. Essa aqui é água para beber. Toda limpinha, depois é filtrada, né? E o tanque lá na frente atrás Depois nós chega lá. Pois é, minha gente. Chegamos aqui na casa da Dona Tati, a qual nós fizemos aqui um trabalho no tanque que tinha para ela e juntou água bastante no ano passado. Ela já deu muita água. Não sustentava água e foi usado um produto. Bom, então, aqui é nós viemos aqui ver o tanque e almoçar, né? E vamos que vamos, vamos, vamos, vamos entrar aí. Agora eu vou mostrar o almoço, não vou mostrar não, só o tanque, tá bom? Vamos lá. É, o almoço eu estou aqui preparando. É, então, então vamos mostrar, vamos lá. Ó gente, aqui o almoço aqui já tá sendo preparado, no fogãozinho a lenha, olha que bacaninha aqui, ó. Fogãozinho a lenha aqui, ó. Maravilha! Na verdade não é a lenha, é a carvão, né? É os dois. É os é dois. dois. É, é dois. Eu não a dele, tá rápido. Olha só aqui, ó. Aqui é o quintal, tem algumas plantas, olha. a chuva caindo aqui, ó. Olha. Aqui é para o dia a dia, ó. Algumas, algumas galinhas lá saindo da chuva. Essa água aqui que é toda aproveitada. Aqui tá faltando uma calha, mas em breve vai pôr também, porque isso aqui que tá se perdendo aqui, gente. Isso aqui é um tesouro. Essa água aqui. Pois então, meus amigos, vamos ali até o tanque agora. Parou um pouco a chuva aqui o caminho aqui é cheio de pedra ó. já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando então vamos lá deixando bem claro, não foi eu que fiz o tanto, apenas ele foi feito de pedra e estava dando vazamento ou seja, a, a, a parede começou da pedra e estava vazando entre a massa de cimento e a pedra estava vazando a água Nós vamos, eu vou subir aqui um pouquinho não vou, eu não vou subir lá em cima porque o risco é muito grande o, o, o, é, é muito liso o rapaz vai, vai vir ali e vai mostrar aqui a água esse tanque aqui ele foi todo eu vou descer aqui dentro aqui tem uma, tem uma, tem uma escadinha ó, e vou pegar a água aqui esse tanque não estava segurando água gente essa parte preta verde aqui ó, não é sujeira não isso aqui é um lodo que a própria água cria é uma proteção né? quando tá no, no calosão ela cria uma capa... Todinha... É um mato bem fininho... Ó. Então isso aqui... Mas isso aqui não impede que a água... Essa água aqui, mano Ela é pro gado, né? Para banho também... Essa água, na realidade... Depois que ela sai daqui... Ela é tratada... E ela serve para... Cozinhar... É... Para todo gasto... É, né? Beleza... Olha... Estou aqui, ó... Vou pegar aquela aqui, ó... Lembrando, gente... Que é uma água... Onde não... não os animais... Não vem aqui... Não tem nenhuma sujeira, é uma água, como eu falei, ela é uma água limpa, mas para se, se consumir para alguma coisa tem que ser tratada, né? Ela vai é filtrada, né? E, mas essa água aqui, mano, não é usada para beber não, né? É usada para beber. Para beber? Para beber, essas, essas águas aí é, é limpa essa água. É, né? É limpa e é doce essa água, uhum. entendeu? Essa água aqui, gente, é toda água que a chuva bate lá em cima e escorre para cá. E aqui como eu falei, aqui foi uma parede feita pelo, pelo, pelo, pelo governo, só que não tinha impermeabilização. Eu venho usando aqui esse produto aqui há mais de ano. Tá ali a marca do ano passado, onde foi cheio, ó ali a água ficou ali, o ano passado encheu até ali, ó faltou um palmo para sangrar lá naquela outra pedra, lá na frente só a água que foi armazenada... aqui ó, tem uma, uma, uma, uma fenda aqui nesse lugar aqui no meio que é mais de dois, é uns 5 metros de fundura então só a água que foi armazenada aqui, o ano passado na chuva que está com um, um ano e quatro meses, mas é né? um ano e quatro meses um ano e quatro meses que nós temos aqui essa impermeabilização. Só a água que armazenou aqui já paga o produto, né, Manuel? Ó, Zé, esse tanque aqui ele chegou a encher de sangrar. É, né? É, e mais ou menos com 40 dias, ele estava no solo, estava embaixo. A água ia embora todinha. Mas lembrando que o, o Mandel falou que encheu a sangrar, mas antes de fazer a impermeabilização né? Antes de fazer, antes ano, de fazer. O, o ano passado ele não chegou a sangrar, não é isso? Não, não. Pois a... é, ele sangrou, ele sangrou nos anos anteriores. Anteriores, porque anos... a chuva era forte. Quantos anos tem de feito aquele esse tanque? É, eu não tenho certeza, mas parece que está com 5 a 6 anos. Pois é. Lembrando gente, que assim, o Manuel viu o meu canal no Youtube, lembrando que o Manuel agora se tornou-se um amigo, um... Você até o momento a gente, a gente anda para alguns lugares, né? Ele me convidou para ir lá na, no sítio dele, que ele tem um sítiozinho em São Paulo, um sítio que eu falo gente, é, é um pedaço de terra que ele tem lá, tem, tinha alguns, algumas plantas, aí foi lá fazer um muro para ele, e a gente se tornou amigo lá, através do canal, Entendeu? Graças a Deus o canal me proporcionou, gente. Jamais eu ia conhecer esse lugar se não fosse através do canal e o Manuel. O Manuel também tem um canal, começou agora, o desejo dele é. De, por exemplo, se o canal dele crescesse, ele tinha condições, o canal dele crescesse em, em 10, 20, 30 mil milhões de inscritos, vamos supor um dia, que isso é, é, tem capacidade. Aí o YouTube ia ajudar ele e através disso ele ia ajudar várias pessoas aqui do Nordeste de Pernambuco. É meu sonho. É meu o sonho, sonho dele e o sonho de todos nós. Eu, quando comecei o canal, que chegou a 150 mil, que eu tinha 3 mil inscritos por dia, eu falei, pronto, o meu sonho também vai ser realizado, porque o meu sonho era de ajudar minha família, era de construir poço artesiano para o meu primo lá no Ceará, porque ele não tem água lá. Ele começou a cavar do, dois poços, mas não teve condições de finalizar esse poço por falta de dinheiro. Ele vendeu 10 cabeças de gado, 10 vacas. Dez vacas, dez boi Vendeu o que ele tinha, vendeu quase todos Furou um poço, aterrou o Furou outro poço, não deu água E eu tinha vontade Só que o canal parou O canal agora nós estamos tendo aí Mil inscritos a cada dez dias Meu canal tinha três, quatro mil inscritos por dia Então eu estava muito animado Infelizmente o canal parou E eu não tenho condições Porque aqui gente, lembrando Aqui tudo isso aqui Passagem esse produto aqui, esse produto aqui, a Elastimente, ela fornece produto para mim. Mas devido ser longe, não deu tempo a Elastimente mandar o produto, o Manuel comprou, foi quatro, foi cinco baldes, né? Comprei seis baldes. Seis baldes da Elastimente e eu, gente, não estou tô, não tô me gloriando. E eu financiei, parcelei as minhas passagens para vir até aqui, para mostrar esse trabalho para vocês. E o meu desejo era esse, poder em qualquer lugar do país, por minha conta, gastar o meu dinheiro e ir visitar pessoas, porque você, você não sabe. Isso aqui, gente, você não sabe, eu, eu tenho um vídeo, eu nem gosto de mostrar essas coisas, aonde o dono ficou emocionado, gravou um vídeo para mim, entendeu? Eu pedi para ele gravar um vídeo para mostrar, e ele gravou um vídeo emocionado, não era a minha intenção, eu não quero fazer, sensacional, não quero fazer sensacionalismo, porque eu sempre pude trabalhar, Deus me deu força de vontade para trabalhar, até hoje tenho 52 anos, faço 53 anos agora, em junho de 2022, dia 15 de junho, faço 53 anos, e Deus tem me dado força como se fosse um menino. A única coisa que dói, às vezes, é o meu joelho, devido a eu trabalhar muito com cerâmica, hoje eu não trabalho muito com cerâmica, trabalho mais com casa, porque o meu joelho não aguenta eu ficar muito agachado, mas eu, tem pessoas que falam que você não pode fazer, fazer, fazer tudo. Pode. Se você se especializar, pode. A profissão de pedreiro você aprende no ano. Pintor você aprende em um, em um ano. Agora eu vou fazer um curso de eletricista. Vou fazer um, um curso de gastronomia para pôr no meu outro canal. Então, gente, é fantástico. O produto aqui, para nós aqui, foi sensacional. Se caso vocês quiserem adquirir esse produto, é só vocês digitar o site aí, www.escutaoveio.com e eu vou deixar aqui no primeiro comentário o, o, o site em azul, é só você clicar no site que lá vocês conferem todas as novidades da linha Dry Leves. Até agora está com um ano e meio, até agora não está dando vazamento. Nós vamos mostrar um pouquinho aqui na parede aqui por trás. Exatamente. Pode ser que tenha molhado, porque vocês viram que eu estava na chuva. Mas não está vazando água, segundo o Manuel me falou. Você tem uma ideia? Aqui não segurava água. Ele falou que o tanque, quando foi feito, foi rebocado. Mas foi rebocado sem impermeabilizante. Eu acredito, porque vazou entre a pedra e a parede. O vazamento, gente, não era no reboca, Era entre a pedra e a parede, por baixo. E a gente vem aqui, fazendo aqui um tratamento. Lembrando, gente, esse produto aqui não pode ser aplicado em cima de outro produto. Lembrando, gente, elastemente até hoje, até hoje, pode ser que amanhã apareça um, um melhor. Mas até hoje foi o melhor produto que eu já encontrei para impermeabilização em laje e também aqui. Lembrando, gente, se tiver rachadura estrutural, balanço, movimentação, ele aguenta mais até um certo limite, certo? Então você tem, tem que tratar essa rachadura antes para depois fazer. Aqui não tinha rachadura, era só vazamento. Então vou descer aqui e eu... pode continuar, Manuel. Pode continuar aí, não precisa nem dar pausa não. Pode filmar o descendo aqui, pode vir. Aqui ó, é uma escadinha que foi feita aqui. Isso aqui, gente, foi feita aqui uma mão francesa ao contrário, uma, uma parede para suportar o peso, né? Olha só, gente, aqui, ó. Então esse tanque, ele, ele vazava para cá, ó. Vazava aqui na parede, aqui, ó. Ali tem a placa, ó, acho que não tem mais nome, né? A placa, o, o tempo já desgastou. Mas aqui é a placa da, do governo que foi feito E aqui assim, ó. Aqui, ó. Aqui não tá mais vazando. A placa é, é por aqui, mas já não tem mais nenhum nome, não. Já já sumiu todos os nomes. Pode mostrar aqui, para Não dizer que a gente está escondendo, tá escondendo, ó. A placa já sumiu os nomes. Tá com quase cinco anos, então a placa não resistiu. Ó, A, a massa foi feita em cima da pedra. E tava, dando, tava vazando aqui por baixo. Nós viemos e imperme, impermeabilizamos, Aqui foi passado um cimento depois, no tempo que vazava, que não tinha impermeabilizante, ó. Só que esse tratamento tinha que ser por dentro, não por fora. que a pressão da água é de lá pra cá. E... E assim, gente. E aqui tava vazando muito, né, Manuel? Isso aí era cheio de água, Aqui, ó. Isso aqui era cheio de água. Cheio hoje, de água. Hoje tá tudo sequinho, enxutinho, ó. Hum. Maravilha aqui, ó. Lembrando, gente, tem que ter bota porque isso aqui, ó. Então aqui não tá mais... Ó, enxutinha. Enxutinha, enxutinha. A, a parede todinha, ó. A maravilha, ó. Aqui tem umas... Ó, aqui, é, essas pedras aqui, gente, é quebrada. E o, o rapaz que fez, fez um bom trabalho. O Zé chegou ali. Vamos, vamos lá até ele que é, ali, ó. Vamos pra cá. Aqui é, o, aqui é o proprietário. Conta aí pra nós, é, o, o Qual que é o benefício que essas águas trouxe pra você A melhoria. Conta aí pra... Para ver, ver se o governo um dia, vê esse trabalho aqui e faz. Porque tem muitas pessoas que precisam disso né, aqui, né? Bom dia. Pode olhar para ali que o pessoal. Ó, dá um bom dia para pessoal aí, ó. Bom dia, José Maria. Aí dá um bom dia para o pessoal. Bom dia, compadre Mané. Bom dia. Para o público aí que está tá assistindo, público, Os inscritos no meu canal que tá Os brasileiros. É. A sua presença. O seu bom trabalho. Sua boa satisfação. Porque o homem, o cabo, conhece pela primeira passada, que é o passo. Conhece ele pela palavra e pelo ornal. E pela a matemática do comportamento que ele tem. Isso é bom, mano. É. Filosofia, então, você for... Eu não tenho estudo. Estudo até, até que séries? Eu não tenho estudo. Nenhum, ser... nenhum? Primeira, segunda. É, né? É. Mas e... é aquele velho ditado que a pessoa conhece o homem pelo moral. Uma conversa muito... Do... Importante que o senhor conversou na sua chegada: Que o homem, na hora que chega, que é bem colhido, ele tem a volta. E hoje tem essa depósito aqui de água, esse tanque. E mano, eu a sua conversa no seu cálculo, mais ou menos, quanto está no cheio? Quantos caminhão pipa dá, mais ou menos? Caminhão pipa, gente, para quem não conhece, é um caminhão tem um tanque igual aqueles tanques que carrega. Combustível, né? Aqui chama de caminhão pipa, é só para água Eu tô dando só aqui uma simulação para que tem pessoas que podem não, não saber o que é, que é um caminhão pipa É aquele caminhão que transporta água para alguém Mais ou menos quantos caminhões de pipa cabem, mais, mais ou menos, pela sua contagem, assim, do seu ponto de vista? Um caminhão pipa eu não tenho a metragem de quantos litros d'água ele pega 10 mil litros cada caminhão Cada caminhão, né? Cada caminhão, porque cada aqui caminhão. não suporta caminhão mais de que 10 mil litros seu Zé Maria não tem nem como a gente calcular quantos caminhões d'água pega aqui. Viu? É, né? É, não tem. Mas pega quantos, compadre? Mais ou menos assim. Eu acredito que ele cheio deve caber uns sem caminhão. Isso sem desaveiro. É, né? Pega. Agora sem caminhão, sem caminhão mais mesmo, Eu acho que cabe mais. Mas vamos supor, quanto que custa um caminhão pipa de água aqui? Para trazer a, a, a água para. De fora para vir para cá, da, das barragens É que quando tá na seca mesmo Vem de outro lugar, de outras é, barragens é, né? é. Quanto custa um caminhão-pipa? É na faixa aí de, um, de uns 200 se, tre... se for água de gasto é, é 200 reais é. Agora se for água tratada é. que vem de fora É, é 350 reais Agora a cada caminhão. agora mesmo tá botando água Para o povo, para a gente, sabe? Isso Bota água né? Ainda bota um bocadinho nessa cisterna E essa aqui fica para gente cozinhar, tomar banho só o jardim do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá bom, então gente, eh, vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Lembrando a, vo a vocês que nos acompanham, tanto no nosso canal como o canal Rob do Zé, tem bastante vídeo por aqui no canal Rob do Zé que a gente está fazendo. Água mata a sede e sai a vida. Pronto, aí ó, poeta, hein? E assim gente, para mim, eu nunca tive uma alegria tão grande no meu canal como ver o nordestino contente, porque quem é nordestino sabe o quanto, se aqui chovesse todo ano os seis meses não tinha nenhum nordestino em São Paulo. Então, São Paulo era vazio. São Paulo era uma vila pequenininha se, se, se no nordeste tivesse água. Então, se algum governante, algum vereador, algum prefeito, alguém vê esse vídeo... Gente, dá uma olhadinha para o nordestino. Eu sei que já tem algumas coisas feitas, mas é pouco ainda. Vamos saber se todo nordestino tivesse um poço artesiano. Mas se ele tivesse um poço até anos Para encher esse tanque aqui Daria para dar aquele Ele fazer uma aguação na terra dele Plantar capim Criar gado Para vender Plantar feijão Milho, arroz Tudo na terra que tudo dá Só falta água Um forte abraço Obrigado de coração Que vocês estão aí Vocês que se inscreveram no canal Vocês também fazem parte dessa história Porque se não fosse vocês Eu não tinha chegado até aqui Porque se meu canal não tivesse crescido Como o canal cresceu a Elastimente nos viu, pediu para apresentar esse produto, que é um produto bom. Isso aqui não é sensacionalismo, isso aqui é a realidade. A gente conseguiu salvar um tanque que não tinha, que não tinha nem utilidade. Foi feito na rocha, na pedra, mas se vazava a água, era um, um, um tanque impossibilitado. Assim, sem, sem futuro, sem valentia, sem as valentias. valentias Morto, sem Sim. serventia. A partir que a gente gastou 6 baldes desse produto, gastamos um dinheiro mesmo a mais, um, perdemos aqui um tempo para fazer esse trabalho. Porém, gente, hoje nós temos essa água aí que vocês viram. Então, Zé, obrigado aí por você abrir as portas para a gente, confiar na gente, porque a gente vem de longe, você não conhecia. É um rapaz simples, mas de bom coração. E a simplicidade é o maior tesouro que pode existir no homem um homem sem simplicidade, eu quero eu quero melhorar, eu ainda tenho, eu tenho 53 anos dois, faço o mês que vem daqui uns 20 dias, mas dia 15 de junho, se vocês querem mandar um presente pra mim, é só falar que eu recebo aí tô brincando, gente eu, a minha, o presente de vocês é o like e vocês se inscrevendo no canal e compartilhando o maior presente, não quero mais nada só vocês compartilham, se inscreve no canal do, do Manuel entendeu eu não, nesse vídeo eu vai fazer um comentário aí e vai deixar o link dele e é isso aí, Zé. Então vamos. Depois nós vamos lá, vamos lá pro. No, no seu feijão. Eu o feijão vai estar tá no canal Ró do Zé, gente. Quando o meu tá no Herói. Isso, né? É quando tá, nós vai. é embutar no Herói, né? Zé, hoje, hoje nós, não sei se nós temos um compromisso. Que a gente vai, faz, vai ali comprar um cimento. para fazer um vídeo de um contrapiso. Pro, pro irmão do Manuel, que o Manuel fez um trabalho. Vou mostrar o trabalho do Manuel. O Manuel não é pedreiro. Diz ele que viu no meu, no meu canal. Não sei se é verdade ou não. Palavra dele, né? E fez lá um, um galpãozinho para pôr um carro. E a gente vai aproveitar e fazer um contrapiso amanhã. Então a gente tem que comprar o, o cimento hoje. É. Mas a gente combina, nós vamos lá, no feijão, fazer um vídeo para o carro do Zé. Então, gente, forte abraço. É um prazer imenso, gente. Vocês não sabem a satisfação, a alegria que eu estou tendo. Sem fingimento, sem hipocrisia. Gente, a alegria... Eu, eu soube que o Manuel veio para cá visitar os parentes. Que aqui é, é a terra do Manuel. Os parentes aqui mora a mãe, moram mora os irmãos. Eu, eu tava na casa de minha mãe. E ele me liga, Zé, eu comprei a passagem para ir pra ir uh, ver minha mãe. E eu tava lá no Pará já. Não, eu tinha comprado a passagem. Mas, rapaz, por que você não falou que eu tinha comprado a passagem pro o Pará? De lá eu vinha para cá e ia com você. Falei meu filho, compra lá a passagem, né, meu filho. Parcela aí em 10 vezes, que eu vou lá ver esse tanque. E vou lá ver esse pessoal, um pessoal maravilhoso, bem receptivo. Porque não é só porque a gente veio aqui, não. Porque são gente boa mesmo. Então, forte abraço, deixa o seu like e vamos que vamos. Até o próximo vídeo, vamos. com Zé Baria com Vamos fazer assim, vamos tomar um cafezinho, nós vai lá Quando chegar você janta e vai pro cimento Beleza! Não falou? Falou, nós né, vamos almoçar, é. vamos lá! É. é isso aí gente, vamos lá! Foi, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau! Um abraço, deixa o like! Não sustentava água e foi usado um produto